A Batalha Central ela é uma batalha de MCs que tem interesse em difundir a cultura hip hop com a sociedade como um todo. Assim. Ela, a nossa ideia foi plantar o hip hop no centro e mostrar para as pessoas que existe um movimento organizado e que trata com respeito todas as pessoas e que não é nada daquilo que as pessoas costumavam pensar do hip hop há nove anos atrás. Né? De dor, me esqueço, vou embora para sua casa, porque é assim. Então presta atenção, sinto muito, não deu. Aí, mano, é fácil. Assim como no, acho que na maior parte do Brasil a cena tinha dado uma esfriada legal. Assim, uh, eu via pessoas, eu vi muitas pessoas parando de fazer rap e muitas fazendo e parando de de fazer evento ou de levar seu rap no evento. Então, ficou uma coisa assim, acho que mais cada um na sua casa, cada um no seu canto. É, a cena estava bem, bem fria quando a gente começou a Batalha Central, estava bem fria, assim. Tanto é que alguns meninos que são é, mais novos, acham que a gente começou a cena aqui, mas já existia uma cena muito forte. A cena do hip hop na cidade é complexa. É complicado você falar, né? Porque existem dois momentos, né? Da, da trajetória do hip hop na cidade. O hip hop ele vem sendo construído é, aqui na cidade desde a época dos antigos Bailes Blacks, né? E onde começou a se fazer rap, curtir o rap, os DJs tocarem, discotecarem e tal. Só que os, os elementos, os quatro elementos do, do, do hip hop na cidade não se conversava nessa época, né? É, tinha até uma certa rincha, por exemplo, os DJs de baile, eles se negavam a tocarem música para os b-boys dançarem. Aí teve um cara no que ele foi o cara que teve o, a lâmpada acendeu na cabeça dele, né? E ele falou, não, a gente está fazendo hip-hop de uma maneira errada, não está legal desse, do, do jeito que a gente está fazendo. Então ele conversou com uma boa parte dos DJs da cidade, com os b-boys que dançavam, com os grafiteiros, ele fazia parte da primeira crew de grafite da cidade. Ele conversou com os quatro elementos e falou, a gente está fazendo errado, vamos, fazer, vamos procurar fazer a coisa certa. Daí a galera gostou da ideia, abraçou e surgiu a Associação Hip Hop. Aí surgiu o Hip Hop na cidade da maneira que ele deveria ser trabalhado. A gente enxerga que o Hip Hop tem que ser trabalhado. No primeiro dia, foi dia 13 de junho de 2009, foi um sábado, 8 horas da noite a gente se encontrou aqui. A gente tinha pensado nisso uns 15 dias antes, falamos, ah, vamos começar o mês e tal, a gente tenta fazer isso no, na praça, mandamos convite por SMS, o público, que na época a rede social era forte, era Orkut, mas também já estava na decadência e o Facebook estava entrando no, no auge e o pessoal meio que não respondia da forma que responde hoje. E aí a gente, ah, vamos no SMS, o Daniel fez uma lista de SMS, pegou os contatos meus, pegou os deles, pegou os do Fabinho, e começou a mandar para as pessoas. A gente chegou aqui pensando que ia estar lotadaço, e tinha, sei lá, 10 pessoas no máximo. Eram oito MCs, a Evelyn e o um tiozinho que estava na praça, daí ele até tá na foto oficial, assim, da primeira batalha. Aí a gente falou, meu, Talvez as pessoas não entenderam do que se trata, vamos ver se... E a Evelyn ficou na responsa de filmar tudo, né? Porque a gente queria já criar um canal para já ir postando. Daí ela filmou, a gente... primeira batalha postou no YouTube, começou a divulgar pro pessoal, ó oh, pessoal, é isso, venham ver e tal apresentar o meu improvisado. Você tá ligado? Vou quebrar suas duas pernas. Aqui, mano, fernex, não tô a pagar comédia. Presta atenção no que eu falo, que o barato é louco. Mas vai agora com pressa, vai embaixo da ponte, e pega o express vasa vaza. Vaza que nem água da torneira. Aí na, outra, na semana seguinte, sei lá, deu 11 pessoas. E assim nós fomos produzindo sempre, construindo. Toda semana filmava, postava, mostrava para as pessoas. Todo mundo achava muito legal, mas não vinha. Aí a gente falou, pô, tá na hora de tentar ver o que, que a gente pode fazer pra trazer mais as pessoas. Aí a gente começou a ir pros eventos, não necessariamente de, de rap, fazer batalha na frente, as pessoas verem do que só tava e convidava as pessoas. E aí começou a ganhar um público maior, que era de 30 pessoas, e foi esse público durante um ano, dois anos, e a gente ficou insistindo, insistindo, insistindo. É, no, no ano, no ano seguinte, para tentar dar um up, a gente falou com, eu falei com o Emicida, aí ele me passou o contato com o irmão dele pra gente fechar um negócio. E a gente fez o primeiro aniversário da Batalha, que foi no Benjamin Rockbar, isso foi em 2010. E o primeiro aniversário da Batalha foi o show do Emicida e o lançamento de um, de um single do Daniel. A gente fez, acho que foi dia 11 de junho de 2010. Aí, comemorando um ano e ali foi o momento que as pessoas entenderam que era a Batalha Central. Acho que mais ou menos de 2011, 2012 em diante, ela começou a crescer muito. Tanto é que quando... e também a gente testou vários dias, né? Fazia de sábado, 8, oito e meia da noite, poxa, a galera tem outro rolê. Ah, vamos fazer de domingo? Ah, a galera tá cansada do rolê de sábado. Ah, vamos fazer de quinta, que não é nem o meio da semana e nem a sexta. Acho que, daí acho que a gente começou a fazer de sexta-feira. E daí, de sexta-feira, começou a ficar absurda, assim. É, coisa assim de 300 pessoas. E uma grande maioria já nem sabia porque estava lá. E daí que foi para domingo. E aí domingo ela reduziu de novo o número de pessoas, mas eram pessoas, e são até hoje, pessoas que vão pelo rolê. Eu acho que a evolução da Batalha Central foi. Através de persistência, fazer, independente de ter dois remando, independente de ter quatro ou cinco. O Boca a Boca ajudou. Um falava para o outro quando encontrava alguém num evento de rap ou que a gente achava que tivesse um público que estaria interessado, ou algum evento da casa do hip hop, ia falando. Então o boca a boca também era importante. Mas as redes sociais, acho que foram as que mais trouxeram o resultado. Então, divulgar, fazer página da Batalha Central, o grupo da Batalha Central, criar os eventos, que agora é o mais forte no Facebook. E teve inserção também da Batalha, aos poucos, nas escolas. E acho que isso também trouxe um público diferenciado, um público um pouco maior. Copa na África tem branco e tem negão, se fosse copa de rima eu seria campeão. Oh! Se negado, você seria eliminado, no primeiro jogo então seria um esculacho. Sempre curti rap, né meu? Desde moleque. E minha história com rap acho que começa, eu tinha uns 12 anos, e eu tinha uns amigos que faziam rap, foram os caras que me trouxeram pra cultura, assim, tá? Que eu fiz a minha primeira letra. Nunca tinha encanado de cantar, nada. Os caras que falaram pra mim a respeito de, de fazer um som, começaram a me ensinar como fazer uma letra e tal. E a partir daí eu comecei a escrever minhas letras, sabe? Eu vim pra Piracicaba, eu tinha 13, 14 anos. As primeiras pessoas que eu conheci aqui foram o pessoal da Casa do Hip Hop. não conhecia ninguém ainda na cidade do, do Rap, do Hip Hop. E a primeira Batalha Central que teve, eu fui convidado pra participar. Nunca tinha feito freestyle. Não me considero um MC de batalha, de duelo, mas me chamaram e eu curto rap, pô. é rap, faz parte do movimento, faz parte da cena, daí eu apareci lá, fui na primeira batalha e a partir daí eu acabei me envolvendo com a batalha, né desde a primeira, meu. Foi massa. Cê tá ligado, parceiro, é isso mesmo. Freestyle verdadeiro. Então, aí, africano brasileiro. Aí, mistura mestiço, você tá ligado. É isso mesmo. A África também tem no Brasil aliado. Então, vai lá representar. Na África, você já sabe, é o Brasil que vai ganhar. Dando aqui a rima mais cabreira. Aí, o bicho já tá andando de coleira. A mina tá na bota, ligando até uma sola Aí, o moleque já tá na sua hora de ir embora. E meu primo, o grime? É, a gente sempre teve esse, esse negócio da música com a gente, que falar alguma coisa Isso já vem desde muito antes A gente era molequinho tipo, 8 anos de idade e queria encanar de escrever música Aí em 2009 foi a primeira vez que eu fui na Batalha junto com o Felipe Gang é, Isso daí foi bem no começo, foi, era no Bar do João ainda Acho que teve poucas edições lá E aí em 2010 foi quando eu comecei aí mesmo como eu já escrevia, e daí eu comecei a ter mais uma facilidade por causa da batalha, por causa que isso daí, tipo, é uma escola de MCs, na real. Tipo, a evolução do MC vem a partir daí, porque você batalhar, você tem contato com o público, tem contato com o adversário, tem contato com diversas outras coisas que já vai facilitando. Então foi mais ou menos nessa época, assim, 2009, por aí. como é que funciona, barulho para a menor, SID? Barulho para todos! Por vocês, 1 a 0, Menor SD e os jurados são em 3, 2, 1... Menor SD está na próxima! Faça barulho, família! Conheci a Batalha Central em fevereiro de 2012, graças ao show do Marechal que rolou no Benjamin Rock Bar, que no começo eu não sabia que ia ter batalha, eu sabia só do show, que era o show do Marechal, e chegando lá eu fiquei sabendo que ia ter batalha, e lá eu conheci as batalhas, e depois daquele dia eu conheci o Matheus, que me levou para batalha batalhas na rua. Então, a batalha foi meio que um amor à primeira vista, tá ligado? Então, a partir do momento que eu conheci, eu já quis me envolver de algum jeito. E assim que eu fui, todos os eventos da batalha, tudo que acontecia, eu sempre estava presente, e o jeito de eu me envolver foi na organização. Como eu não batalhava, sabia que eu não tinha um dom pro rap e tal, pra fazer o rap, eu comecei a me envolver de outro jeito, então eu fui partir para a organização e comecei a fazer as camisetas da, da Batalha Central, que as primeiras que saíram foi eu que fiz e tal, e comecei nisso aí, organizando Toda a cultura ou musicalidade que vem de raiz negra, ela tem essa essência de se passar algo a mais do que só a música, só entretenimento. Isso começa lá atrás, lá nos nossos ancestrais, lá na África ainda, quando o cantar falado começou, ou com a musicalidade negra, antes do cantar falado. porque Quando a, musica, a musicalidade negra nasce do quê? Nasce das religiões de matrizes africanas. Quando isso vem para as Américas, o cantar falado, toda a musicalidade e essa essência ela continua. Só que ela, cada região ela ganhou uma particularidade. Vamos começar na, na, na América do Norte. Na América do Norte, os negros eles os, o, eles não podiam tocar os instrumentos, foram tirados os instrumentos deles. Então, o que eles faziam? Eles faziam música, mas marcando nos dedos. Né? No estralar dos dedos eles faziam música. Aí começou a surgir o jazz, aí surgiu o rock, aí surgiu várias vertente de músicas negras, mas isso já vinha de trás, não é uma coisa que surgiu do nada ali. Aí você vem descendo, vamos descendo das Américas, você para na Jamaica. Na Jamaica, surge, onde surge o reggae. O reggae ele é muito parecido, quase idêntico com o short maranhense. Aí você vem descendo, aí tem todos aqueles sambas que tem lá na, na Bahia, aí você chega aqui na nossa região, tem o cururu. Que, não dê, que também é uma dissidência do do, do, do, do cantar falado. Aí, quando o hip-hop nasce, ele já traz toda essa essência de se, da musicalidade negra, de se fazer algo mais do que só interter. As pessoas, às vezes, têm algum preconceito, né? Porque sempre ele está associado à cultura popular. a pessoas muito simples, na sua maioria, e que podemos até dizer que, não hoje, mas há alguns anos, eram pessoas mais velhas, analfabetas, que lidavam justamente com essa tradição. Então, em função dessa ligação com a cultura popular, criou-se um certo preconceito e não uma valorização né, dessa cultura que deve sim -se ser valorizada. E vamos lembrar, basta a gente tentar fazer um repente aqui vamos ver que nós vamos ter muita dificuldade. Né? Então ele faz parte de uma tradição que vem desde a Idade Média e que hoje vemos aí é, nos, na moçada, nos rapazes e moças que fazem é, essa justamente essas batalhas é, em que vão é, trazer aí um tema, um mote, né? e a partir disso constroem a sua fala poética. A batalha ela, ela realmente trouxe de volta a, a cena do hip hop para a Piracicaba. É, como eu disse, existiam outras pessoas fazendo. Existem outras pessoas fazendo outras coisas que não estão tá relacionadas à batalha. E que não participam diretamente da batalha. Mas a partir do momento que a batalha começou a acontecer a gente começou a ver um, um movimento retomando a atividade, o hip hop retomando a atividade. Os caras procurando produzir, é, o MC escrevendo música nova, o cara vendo querendo participar, querendo mostrar o trabalho dele. E isso fez com que a gente começasse a perceber que tudo estava entrando num, num eixo, e esse eixo era importante para a máquina funcionar. E a gente começou a perceber que a batalha em si, em si, ela é um, ela é um fato histórico para o hip hop da cidade. Em si. Porque tudo que ela tem construído nesses oito anos agora é algo que talvez não acontecesse, talvez não pudesse acontecer e talvez vocês não estivessem aqui e talvez vários MCs que hoje é, estão despontando até o assim, trabalho para outros lugares. Esses caras talvez nem estivessem fazendo, entendeu? porque eles não tinham um evento que falasse com eles da forma que a batalha fala, desse a liberdade para eles da forma que a batalha dá e que, e que enfrentasse, desafiasse eles e não falasse só assim, entendeu? A Batalha Central teve muita influência em tudo, desde a minha educação até eu me formar como um homem, tá ligado? Tipo, aprender a respeitar, a perceber que queira ou não queira a gente é criado numa num, de uma forma machista e a gente começar a ver essas coisas e começar a mudar é, no, no nosso pessoal, tá ligado? E na minha vida também mudou que eu conheci o meu serviço, tá ligado? O que eu faço hoje é graças à Batalha Central, eu trabalho hoje com arte gráfica e, e ter uma confecção de camisetas e uma loja que é onde a gente vende a camiseta do seu creme print. Então, mudou tudo, tá ligado? Na época eu não tinha perspectiva em... Sei lá, hoje eu sou um microempreendedor individual que fala. Então, eu não tinha essa perspectiva até conhecer a batalha, até acontecer tudo o que aconteceu. Então, a batalha mudou tudo na minha vida, tá ligado? A Batalha Central pra mim foi... Onde... Eu tive a minha auto-afirmação mesmo, como pessoa também. Não só como MC. Porque... Foi onde eu criei um vínculo de amizade muito fortes, onde eu conheci pessoas que agregaram muito na minha caminhada, como, como um ser humano mesmo, tipo, é, me ajudaram a fazer aquilo que eu gosto, é, a gente conversa sobre diversas outras coisas e também na questão de... É, ser referência também, sabe? Porque isso me ajudou muito, porque por ver é, o pequeno o Garnet nas atitudes deles, é, a gente vê como um espelho também, sabe? Então tipo, é, como eu já cheguei como um MC, aquilo foi é, me ajudando a criar a, o meu próprio, meu próprio, minha própria postura em relação às outras pessoas, questão de respeito, questão de é, saber o que falar, saber como falar, é, como se comportar, enfrentar o público ou não também como com seus amigos. tanto por tipo, isso foi foi muito o que aconteceu. eu fui um cara péssimo na escola, péssimo, sabe? não me dei bem com a escola, é, não me dava bem com os professores, não me sentia parte daquilo, sabe meu? e o hip hop ele me trouxe a consciência e a vontade de, um, de ler um livro, sabe? Então, assim, eu tenho um cara, né, uma, um respeito muito grande pelo Garnet por causa disso, sabe? Meus primeiros livros foi por influência dele. Ele falava da importância de eu ler para ter um vocabulário melhor, sabe? Para ter ideias melhores, né? não só na batalha, né, mas nas minhas letras. Para poder passar mais do que uma música, um ritmo que as pessoas vão curtir, sabe, meu? Para poder passar uma informação. Musicalmente, assim, eu acredito que pequeno é um cara que... Eu conhecia o trampo que ele, que ele faz, tipo, do, no rap, o trampo dele no rap eu conhecia antes da batalha central, antes de conhecer ele. Então, é, conviver com essas pessoas, sabe? Os outros MCs que chegaram depois, isso aí acrescentou muito tanto na minha vida como MC, como rapper, sabe? Tanto na minha postura de palco, quando eu vou cantar, como eu, eu lido com o rap, como eu trato o rap quando eu tô cantando ele. Como fosse a batalha não sei onde dia estar tá agora, tipo. Eu não sei o que você ia tá fazendo, filosofia, não sei se eu ia, sei lá, ter a vida que eu tenho hoje. Porque antes da batalha, não era ninguém. Tipo, não que eu seja alguém agora, só que tipo, eu encontrei muitos amigos, tipo, eu fiz muito vínculo. E eu tô trabalhando com música agora, tô trabalhando com rap, tudo por causa da batalha central, né? Tipo, pensar pra um lado. Só que uma coisa que eu descobri que foi, tipo, que a batalha diminuiu a minha glicose, sei lá, muita adrenalina na hora. Eu não sabia disso, foi a segunda batalha que eu batalhei, que foi contra o Garnett que o Garnet me ajudou ainda, que, tipo, ele nem me atacou, ele praticamente deixou eu ganhar. Só que a diabetes é outro fator também que ajudou, influenciou eu começar a batalhar, porque eu sempre gostava, só que tipo, eu tinha vergonha de fazer as coisas. Daí depois que eu descobri a diabetes, eu, sei lá, eu fiquei pensando, tipo, quem tinha sentido eu ficar retraído e fazer as coisas. Minha motivação é a formação mesmo, a formação de. a formação pessoal. A, a construção de vínculos entre as pessoas, ela virou meio que uma escola e ela é muito importante para quem está chegando, então acho que enquanto tiver gente chegando é importante que ela continue. E claro, sempre sempre se renovando, sempre, sempre adaptando, sempre buscando incluir. Rima na sua cara. Batalha pesada e sangrenta, Rafa Lopes grita o seu crânio! Grita! Cultura de rua mistura tipo coisa econômica Cuidado que se trabalha é uma coisa acadêmica Cuidado com o que fala não vai causar uma polêmica Porque senão você fica com uma mente anúnica Pode que eu dou um salve geral Porque isso daqui sempre foi batalha central Cultura de rua ou cultura dentro de casa Porque você sabe quem vai invadir o braça Jornalismo, Unimap, o que purifica é Vamos fazer um dubo rap, deck que era moleque Cultura black que on the streets nesse beat Fazendo a rima e cada rima é um hit Pode crer, isso daqui é a Unimap Tá levantando até quem tá na Unimed, meu mano Então cê sabe bem que isso daqui é cura pra mim Por isso que toda vez eu tô bem Seja Unimap, Unifeste, Unidespe, por quem? Ah! <risos> Vai para os erros de gravação. <risos>